Sejam bem-vindos a mais uma, uma vídeo agora no frio! Sim, outono, não inverno. É, ainda não chegamos no inverno, mas já tá friozinho. 8 Me graus. Menos que ano passado. E menos. Estamos em Verona. E a gente fez, eu fiz a meia maratona. Sim. E o Rafa fez 10 quilômetros. E agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês de Verona. Umas imagens rápidas só para ver mais ou menos como é. Sim. Lindo, lindo, lindo. Vamos aproveitar o Aproveita. mercadinho de Natal, conhecem? Vamos bora, mostrar para vocês. Ver. Vamos, vamos. Vamos. Isso aí para de Castelvecchio. Ah não, Ih, começou a gravar agora, fala pra mim como chama. Ponte de Castelvecchio. Uh, que lindo. Ou então, Ponte do Velho Castelo. Em <risos> inglês? É... Bridge of the... <risos> in, é... Castle. The old castle. Bridge of the old castle. <risos> o lugar que a gente recomenda muito, que são essas batatas maravilhosas. É o primeiro aqui. lugar que a gente viu. Uma vez a gente passou em Verona, que era no caminho e a gente falou, vamos tomar um café, a gente deixou o café do lado e veio, e veio aqui, porque... A gente já veio em outros lugares, né, nessa franquia, Sim. mas a de Verona é melhor. A de Verona é a é melhor. melhor. Inclusive a gente encontrou ela em uma cidade que a gente foi, Colônia Bruxelas. Não foi Colônia. Colônia. Desculpa, tinha uma ponta. Tinha uma ponta. Sim, mas... Basicamente esse daqui é o nosso roteiro. Esse daqui é 4 euros. 4 euros é a média e vem 400 gramas. A grande vem 900 gramas e a 6 é o sem salsa, sem é salsa e esse daqui é o nosso roteiro pré-prova Primeiro a gente, a Dan passa aqui na pasta Eles fazem macarrão Nunca passei mal, dois Nunca anos já Nunca 400g de macarrão Quantos anos? E 5 euros cinco 400 euros. gramas de macarrão Vale a pena, vem no potinho, quentinho é muito bom, eles fazem na hora Exato, você escolhe o molho que você quer E aqui Sim, temos e é o corredor, Queen's Chips E do lado o Rafa pega a batata dele E hoje, eu pego a batata nós. Assim, um bem. dia antes E, e temos... Aí, um dia depois, e depois do pé ali naquele Ali naquele que agora está em reforma está aquele rapaz ali na porta Exato que a gente prenotou Pra daqui 40, 40 minutos. Porque a gente tá comendo. Gente uma tá fazendo esquenta antes. da batata. E o melhor hambúrguer. De verona. Eu te vou te falar, um ano e meio morando aqui. De verona não, acho que o melhor hambúrguer que a gente já um, comeu, um, né? É. Um ano e meio morando aqui foi o melhor hambúrguer que eu já comi. É lugar a gente deixa o. O nome do lugar aqui embaixo. Beleza? Sim. Sim. Sim. Dai, dai, força, força! Dai, dai! Força, força, ragazzi, força! Só um um poucos. E partiram com quanto? Dai, dai, força, dai, força! Dai, força, Graças. força pra mim, o Pessoal, das 5 horas da maratona, gente. E agora a gente chegou no mercatilho de Natal. Basicamente é assim que funciona: uma barraquinha de uma coisa, outra barraquinha de outra coisa. É chocolate. É chocolate, é, coisa pra foi, casa. Coisa pra casa, é. enfeites, de é. decoração. Quetzal. Tem comida para todo tipo de gosto. vinho gozo. quente, vinho Hot dog, dog tem, tem tudo, tem tudo, tem tudo. É muito gostoso, muito. Sim. E a gente vai mostrar mais algumas imagens para vocês, pra vocês terem uma noção de como que é, como funciona. É. E basicamente aqui, eu acho que a partir de novembro, é a partir é novembro, de novembro, mais ou menos, não só em Verona, mas. Tá em é, é, mas só em, não só em Verona, só em mas, verona por toda mas em Europa. Basicamente na Europa inteira é lindo, começa é em novembro. Muito lindo. Demais. Vamos o aproveitar? Vida. E aqui temos a parte dos pães que eles assam na hora. Então, o Bradzel, não sei se ele tá pegando aqui, 1,50. Assim. Exato. <risos> o pão a 4,50, <risos> 750 gramas. É carinho, sim, porém é uma coisa artesanal, uma coisa que você uma vai levar. Vale a pena. Mas vale a pena mesmo. Ei. Que <muchos> Allora, se io non la faccio qua, non la faccio qua. Non la faccio No, Giuseppe, Aí? A gente recomenda um vinho brulhinho, R$ 2,50. Vale a pena, vale a pena. Esse frio tem paninos, paninos com surpresa. Surpresa é um tipo de salame aqui da região e que vale muito a pena. Eu sempre Porque achei que fosse de um lanche surpresa, sabe? O cara escolhe um negócio para fazer seu lanche, mas não é. Na verdade, não. A Julieta, que precisa colocar a mão no seio esquerdo dela pra ter som. No amor? No amor. Ai, cara. Até vídeo, mulher, tá bom? que vocês acabaram de ver a Julieta é no, no seio direito, não no, no esquerdo, seio tá? Direito, correção. <risos> correção. Seio direito da Julieta. Pra ter sorte no amor. Geralmente tá muito, muito cheio, mas hoje não tá Acho tão talvez cheio. talvez por causa do tempo que tá um pouquinho... Sim, <risos> mas bem... Chuvoso. Volta, é tipo uma vila do Chaves. É uma vila do Chaves, <risos> sem ter o Chaves, mas e com a Julieta. ali é a casa, é a casa dele, dele que, que a gente tem. não vai entrar. Os muros lá, como a gente falou, eram mais ou menos assim, era eram todos assim. Fechados, Acho que era até pior. Era até pior. Mas era mais ou menos assim. E aqui eles deixaram essa parte. <risos> com bilhetes, inclusive, dá pra ver. Que ainda estão todos aqui no chão, não é sujeira, são bilhetes. São bilhetes. E chegamos na arena. A galera ainda correndo. Bravíssim! Dai, força! Boa! E alguns ainda que estão participando da maratona, a família inteira veio receber ela na frente do Coliseu, a coisa mais frente linda da, da arena, né, Coliseu arena. em Roma. A coisa mais linda, a gente, chegar por aqui, a gente essa também emoção. chegou por aqui, é muito lindo. Então, pra quem gosta de corrida, mas pra quem também não gosta, essa é uma parte muito bacana para vocês. Tá, ano passado Sim. a gente visitou dentro e vale Nossa, a pena vale a pena a gente pagou um euro porque a gente participou da corrida Isso. eu paguei um euro na verdade é. ela quem participa da corrida e tem o Rafa, direito que a um euro que era mais novo que 24 anos, até pagava, 24 anos metade. pagava metade Espero que vocês tenham gostado desse passeio Em Verona. Verona A gente já passou por aqui só pra tomar um café Mas a gente comeu a batata frita, na é verdade Muito E valeu bem, a pena né? Só pra dar um, uma passeada na Piazza Bra Que é o ponto centro é, é turístico o principal daqui. É uma, uma sensação única, é muito gostoso. Eu adoro aqui, adoro, Sim, adoro, é uma delícia. Não esqueçam, tem outros lugares, a gente vai deixar aqui também elencado. Castel Vecchio, são lugares maravilhosos, pra, pra, valem a pena, valem muito a pena. E, então, é isso. Se tiver tiveram a oportunidade, venham, conheçam, aproveitem muito. Sim. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.